Gente queridinha, sejam todos muito bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal de Fito Energética, meu nome é Luiz Mourão, somos professores da técnica aqui do, do Instituto Luz da Serra, que leva luz para todo mundo, e eu quero te perguntar, quer saber uma planta poderosa, o que, que ela faz? Assiste aqui depois da vinheta, que a gente já vai falar sobre ela, pode soltar a vinheta. Muito bem, pessoal, olha só, hoje a gente vai falar de uma planta da fitoenergética, né, as propriedades fitoenergéticas dessa planta, uh, que ela é muito importante, né, até para que o nosso amor se expanda, para que a gente consiga exercitar o perdão, a gente consiga equilibrar nossas emoções. E essa planta é o Poejo, vou pedir para o pessoal colocar na tela, e o Poejo ele é muito popularmente conhecido como remédio para tratar gripe e resfriado. Só que essa planta, quando a gente faz a ativação, dela, com o verde prata, né, a técnica da fitoalquimia, o verde prata, verde prata alternado, né, as cores pulsando lá na planta, a gente consegue desvendar os segredos por trás do poejo, para que ele consiga liberar as propriedades fitoenergéticas dele, tá? Mas só para situar todo mundo, o que, que a gente sabe, né, sobre o poejo? Ele é uma planta aromática com propriedades utilizadas lá nas regiões do Mediterrâneo na Ásia Ocidental, né? Como ele vem das, da família das mentas, ele era muito utilizado para fazer emplastros, para fazer é, compostos aromáticos, para fazer ah, qualquer tipo de preparado aromático que a pessoa fosse tomar, porque ela, ele tem um gosto agradável. Né? Para mim, pessoalmente, não parece tanto com a menta, que é a menta crispa, né, que é o hortelã, mas ele tem um gosto agradável para a boca, né, então é, é gostoso de tomar um chá de poejo. E ainda, por causa das folhas ovais que ele tinha, ele era usado também para poder adornar... Eu vou falar de novo, porque tem gente que gosta do meu sotaque, adornar, com R puxado, é, as coroas, né, e usadas, ele era usado também como adorno em, em cerimônias, né. E como ele é pertencente ao gênero menta, ele é também é conhecido aqui no Brasil como um nome popular como hortelãzinho ou menta selvagem. Porém, pela fita energética, né, como a gente precisa daquela energia, daquela planta especificamente, a gente sempre traz nos nossos livros de fita. Aqui eu tenho, por exemplo, um do Fita Energética 15 anos, a edição comemorativa que foi lançado em 2020, né, quando o livro da fita energética completou 15 anos. Para quem não sabe, a fita nasceu em 2002, a pesquisa começou em 2002, só que a primeira edição né, do livro da fita nasceu no dia 5 de maio, 5 do 5, às 5 para 5 da tarde. Então tem muito 5 na, na história da fita E daí em 2020, né, em 5 do 5, às 5 para 5 uh, do ano passado, esse, a primeira edição do livro da FITO completou 15 anos, né, e a gente lançou essa edição comemorativa aqui. Eu vou ler as propriedades fitoenergéticas, mas eu estava falando que nesses nossos livros de fitoenergética, a gente sempre traz o um nome científico. Ah, acho que é taxidermia? Não. Toxonomia, taxidermia é outra coisa. A classificação toxonômica, é, o nome científico não muda. Então, o grupo taxonômico da planta é sempre o mesmo. E você sempre pode pesquisar aquela planta pelo nome científico e encontrar, tá? Mas o que, que o poejo faz então? Quais são esses superpoderes né, do poejo depois que a gente faz a ativação com o verde prata? Primeiro, proporciona imunidade energética dos rins. Então os rins eles servem para filtrar não só o sangue, mas também os nossos sentimentos, as nossas emoções. E quando esses sentimentos e emoções estão muito presentes no nosso campo energético, os rins acabam podendo materializar, né, a densificar essas emoções na forma de pedras. Então o poejo impede essa formação, né, seja impedida, prevenida nos rins. Além disso, ele também ajuda a conseguir fazer as coisas até o fim, sem desistir. Então ele é ideal para aquele tipo de pessoa com muita iniciativa e pouca acabativa. né? Ele ajuda a não acumular sentimentos negativos, é o que eu já falei, e não se abalar com egoísmo e maldade alheia. Então, meio que a gente se blinda. E só para deixar registrado aqui no vídeo também, o nome científico dele é Menta Pulegium. Então, vou pedir para o pessoal colocar na tela. E ela no quarto chakra, que é o chakra do amor, chakra do equilíbrio, chakra da cura, do verde, né, da nossa da nossa verdade, da nossa essência. Então, o quarto chakra está sempre relacionado com isso. Então, quando a gente né se blinda, não se abala com egoísmo, maldade alheia, a gente acaba se blindando. A gente acaba podendo se conectar e se manter conectado com a nossa verdadeira essência. Além disso, o poejo também estimula a se desculpar, né? a vencer o orgulho, se redimir, reconhecer o próprio erro e amar a vida. Então, quando eu tô conectado com a minha essência, não tem por que eu ficar em pé de guerra com as pessoas. Eu consigo é, enxergar nas pessoas né, a mesma imagem semelhança de Deus que eu tenho. né? Então, eu consigo me ver no outro. E daí, quando eu consigo me projetar, quando eu consigo me conectar, não tem por ter orgulho, não tem por ter maldade, não tem por que ter ego egoísmo. Então, a gente consegue ter esse apanhado dos efeitos do poejo. E ele tem mais um efeito bem legal, que é reduzir o autoritarismo, o orgulho e a arrogância. Então, a arrogância é quando eu olho só para mim, meu jeito, da minha forma. É, o meu jeito tá certo, do outro está errado. O meu está melhor, o do outro tá pior. Sempre que tem um melhor, tem um pior. Sempre que tem um certo, tem um errado. São os adjetivos comparativos, né? Então, o poejo... Ajuda a gente a se conectar né, com essa energia leve. O amor ele é leve. O amor, o quarto chakra, ele é regido pelo elemento ar. E como o quarto chakra está relacionado com o amor, não tem por que o amor ser pesado. Né? Tudo aquilo que pesa no nosso coração não é amor. Tudo aquilo que a gente pensa, imagina e não sente leveza é porque não está alinhado com a nossa essência. E o poejo ajuda a gente a descobrir, né, a ativar essa bússola do coração. E agora que a gente falou do poejo, como é que você pode ter esses benefícios dele? Como que você usa o poejo para poder ter esses benefícios, ter essas qualidades dele toda na sua vida? Você pode fazer um chá né, de poejo, lembrando sempre de nunca ferver a água para a fita energética. É, é sempre um ponto de ebulição, a ponto de chá mesmo, não é café com aquela borbolha muito grande. Formou aquelas bolhas na base da panela, pode colocar a planta, tampar, desligar o fogo e fazer uma infusão a quente, né? nunca ferver, sempre fazer uma infusão a quente sem ferver. Aí você abafa a panela, você pode adoçar aquilo com algo natural, com mel, stevia, por exemplo, mas lembrando sempre que ali vai ser apenas o chá do poejo, você vai ter acesso a essa energia, né? isso tudo que a gente falou aqui no vídeo, mas não é propriamente dito um tratamento fitoenergético, porque para que a gente consiga é, ativar o alinhamento por compatibilidade com é o mecanismo da fita energética para o nosso equilíbrio, a gente precisa de um vegetal puro, que no caso é o apoejo, mais um condutor, mais um nivelador. E se você quiser aprender né, como fazer isso, a gente precisa do livro, a gente precisa encontrar um guardião ou um guardião 3x ou um guardião 360 para ter essa instrução. A fita energética não é só misturar as plantas, fazer um chá poeirão e tomar, não. A gente tem que ter um método, tem que calcular a polaridade. Então tem todo um passo a passo para poder a gente ser assertivo. Mas é, um chá só de poejo é melhor que um chá de nada, né? Então também é possível usar o poejo, né? Como ele tem essa, esse caráter mentolado, você pode usar como um pouquinho de tempero, de salada né? na, na alimentação, né? Ou também você pode pegar e achar difícil, achar complicado fazer o chá para tomar o chá do poejo. Lembrando que também não pode ser uma chama, uma fonte de calor eletromagnética, né? Tipo, microondas, um fogão de indução, uma torneira elétrica, aquela que esquenta na, na, na parede, sabe, aquela não pode. Tem que ser uma fonte natural de calor, ou seja, fogo. Né? Se você tiver dificuldade de encontrar uma fonte térmica que seja fogo, para esquentar a água é, e fazer o chá de poejo, você pode pegar um paninho, sabe, um, fazer um sachê, uma trouxinha, colocar o poejo lá, se você for menina, né, usar sutiã, você pode colocar na altura do coração, se você é for menino, você pode colocar na calça ou se você preferir colocar sempre na calça, pode também. Quanto mais perto do coração, melhor, tá? Ah, quem usa sutiã pode ter esse benefício, porque ali já fica compartimento, vamos dizer, na altura do coração. Mas eu, quando eu uso sachê, eu coloco no bolso da calça e a energia, ela funciona igual, tá bem? Aí o sachê, pessoal, ele tem a duração de um dia. Então, assim como o chá, o sachê de poejo não vai ser um composto da fita, né, equilibrado mas aquela energia já vai te ajudar de alguma maneira, tá bem? Se você quiser saber alguma outra planta, os efeitos de alguma outra planta e como elas podem te ajudar, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Quero deixar um beijo no coração de cada um, muita luz e até o nosso próximo vídeo.